Olá todo mundo, eu sou a Isa E no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo que Ou você já jogou esse jogo muito Há alguns anos atrás e era completamente viciada Ou você não conhece, simplesmente não conhece o jogo mesmo Não é um jogo de celular, mas é um jogo de navegador Ou seja, acessível para todo mundo E assim, essa ideia surgiu do nada Porque eu tava tentando entrar nesse jogo agora E eu perdi minha senha, sei lá, normal E eu decidi, vou criar uma conta nova Mas eu não vou criar essa conta nova sozinha o nome do jogo é Neopets, basicamente é um jogo de navegador um pouco misturado com os jogos de Star Doll. Pensa jogos Stardoll, Doll na junção, vamos lá, Neopets, entendeu? Eu descobri esse jogo quando eu era pequena, a minha irmã jogava muito e a... Eu comecei a jogar, daí eu era bem pequena. Na mesma época que eu jogava Stardoll e Clube Penguin. Se você jogava Stardoll e Clube Penguin, você vai gostar desse jogo. Primeiro, eu vou pesquisar um pouquinho sobre a história do Neopets, né? Basicamente. Wikipedia, né? Olha, gente, tem até um vídeo do BuzzFeed aqui. Adulto sendo no Neopets pela primeira vez em 15 anos. Ok, então. Esse jogo foi lançado em 1999 É um jogo do século passado Tá, vamos lá Se você não quer saber a história do jogo Dá dois cliques no canto da tela Pula 10 segundos Provavelmente é o tempo que vai levar pra eu ler sobre isso aqui Ó, Neopets é um jogo de simulação de animais de estimação virtuais é, é como se fosse aquele joguinho pequenininho do ovo Só que não tem nada a ver com isso Como eu falei, é um jogo de navegador Tem os gêneros fantasia E animal de estimação virtual Tá, não nada em minha vida Mas enfim, vamos lá eu vou criar, agora tem a ferramenta de você acessar com... Opa, deixa eu criar, né? De você cadastrar com o Facebook, então eu vou criar com o meu Facebook. O meu Facebook passou que eu nasci no dia 31 de dezembro de 1969. Acho que eu não vou fazer inscrição pelo Facebook, não. Eu vou criar um nome de usuário aqui. Ninguém usa meu nome. Eu sou feminino ou feminino? Beleza. Começou o jogo. Agora sim, eu posso escolher a espécie do meu neopet e criar, personalizar meu neopet. Ele vai ser meu. Eu tenho que alimentar ele, brincar com ele. Pelo visto ele tem força, essas coisas, eu posso lutar. Eu não lembro direito. Mas vamos lá então. Vamos fazer o um neopet aqui. Ai, tem um unicórnio. Adorei! Adorei esse bicho, gente! Não vou ficar aqui mostrando todos os mil tipos de animais que tem, porque tem muitos e você pode criar mais depois. Tem um lugar que você vai, eles te dão aquele passo a passo totalmente perfeito de como você pode desenhar um leopet. Bom, gente, sério, eu tava conseguindo fazer isso Quando que eu consigo desenhar alguma coisa? Nunca! Quero fazer essa daqui Essa mesmo Nome do nosso Neopet. É um cavalo marinho Realmente bem cavalo e bem marinho Eu acho que eu vou ter que incluir números no meu nome Porque nenhum nome pode ser utilizado Em área mundo vai ser o nome dela e ponto E ela vai ser ela Onde seu Neopet gosta de viver? Porque é sertão Mar, né, né O que isso não é um peste gosta de fazer? Procurar comida, explorar o local, fazer amigos, caçar tesouro, incomodar os outros, ler e aprender Eu gostei do caçar tesouros Fazer amigos. Caçar tesouros. Como se eu não é um pet, gosta de cumprimentar os outros. Foge. Tenta fazer amizade. Ataca os mais... Girl power. Xinga de longe. Não é legal isso. Protege seu território. Se torna muito amigável. Sorri o tempo todo. Sorri o tempo todo. Vocês querem ver o guia do meu pet? começar? Não gostei de abrir uma outra aba, não quero mais. Eu tenho que ativar minha conta pra eu poder aproveitar tudo que o Neopets tem para me oferecer. Prontinho galera, tive a minha conta. Agora vamos lá. Que são alguns presentes de boas vindas em Neopia. Neopia é o um nosso mundo. Vou receber os presentes. Olha, são caras coisas, tá? E pode olhar ali do lado que tem espécie, saúde, temperamento, fome, idade e nível. Eu tinha os meus antigos são com idade de mais de anos e anos e anos, né? Olha só a gente ganhou então. Vamos ver, um bichinho de pelúcia Uns bichinhos de papel Pincel que eu não lembro Ah, pra pintar o meu pet. Uma roupa horrível, escudo e uma comida Isso é muito bom Eu posso acessar meu inventário pra ver todas essas coisas Centro NC, receba seus 150 Isso aqui é tipo aquele dinheiro caro Que, você, que tem que comprar, no caso, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês Do porquê que eu comparei com os jogos e com o Star Doll. Bom, com o Star já deu pra ver, né? Dá pra gente comprar coisa e tudo mais com os jogos, tá aqui a melhor parte Desse jogo É que para você ganhar Os new points new point, os NP para você ganhar, você tem que jogar E os jogos eu acho que é a única coisa que tá sendo atualizado nessa, Nesse negócio Porque tem muitos jogos novos a vocês vão encontrar milhões de jogos, gente. Sério, eu não sei quantos que tem, mas tem muitos e muitos e muitos jogos aqui. Podem, ó, isso aqui é uma rápida olhada. Tem tudo isso de bolinha, tá, gente? São muitos jogos. Tem jogos muito legais que eu tô olhando e que me dá vontade de jogar. Eles são bem feitinhos, são bem bonitinhos. Então você pode ficar aqui explorando, mas eu vou mostrar o meu favorito porque eu não posso deixar de mostrar o meu favorito. Esse é o meu jogo favorito de longe. Tem muitos outros jogos aqui. Tem um que tem é 3D, que é um tabuleiro Tem um que você tem que ficar pulando Uma gangorra, tem jogos de babá Eu adoro jogos de babá Mas esse aqui ganha de todos pra mim E só uma coisa, todos os jogos têm a ver com os Neopets Tem alguns jogos aleatórios ali Mas eu acho que é coisa de anúncio Então a gente não clica Todos esses animais que estão aparecendo aqui Eles existem Esse é o meu jogo preferido Eu tenho que fugir das bolinhas das bolas de sorvete. E agora pensando em como é o jogo. Eu vejo que eu, eu, eu posso criar um jogo desse. Eu tenho a capacidade de criar um jogo desse, gente. Vocês acham que eu não vou criar? Claro é que eu vou criar? Enfim, quando você vai subindo de nível. As bolinhas vão ficando mais rápidas. E elas vão mudando de sabor. Eu nunca cheguei tão longe. Cheguei acho que até a de blueberry. Alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu gostava muito de ver outras pessoas jogando. Porque daí as outras pessoas chegavam. A lugares mais longe que eu E as pontuações são convertidas No caso, 340 pontuação Eu subi 23 NP é, Tem aqui falando quanto que tá Em algum lugar diz Qual que é a minha conversão a Gente, não é só criar um bicho Alimentar ele e jogar Não, você também pode explorar Todo o mundo de Neopia Aqui é um mapa de Neopia Um mundo de Neopia A gente pode clicar nos lugares aqui, E ele vai te levar Pra onde você tá clicando, no caso, né? Aqui tem todas as descrições, é muito legal. E eu vou escolher Maracua, porque nossa querida área gosta de entrar na água, né? Então, aí o que nós temos aqui? Nós temos algumas lojinhas. Nós temos aqui, ó, restaurante que é o que eu posso comer aqui. E a gente pode interagir com o cara aqui, ó. Ele falou, eu acredito que uma reserva tenha sido feita, sobre qual o nome. Aí ah, eu vou dizer meu nome. Ué, gente, alguém vai me levar pra minha mesa, mas eu nem fiz uma... Olha só, aí a gente tem os cardápios e eu só posso escolher um artigo de cada menu. Vamos ver aqui petiscos que nós temos. Quanto que custa essas coisas, gente? Será que tá de graça que eu vim aqui pela primeira vez? Enfim, não vou arriscar porque eu sei que esse restaurante é caro. Nós temos também pet-pets, que são no caso os pets dos seus pets. Tem também aqui falando da inflação e tá falando que eles venderam tudo e a cada 8 minutos eles vão reabastecer. Mas é isso que nós temos Aqui a gente pode voltar pro mapa, é bem simples o jogo, mas tem muitas coisinhas que você fica descobrindo Tem também, caso você seja pobre, não tenha dinheiro pra comprar comida para os seus neopetsons O que você faz? Você vai no sopão A gente pode ir no bazar e lá a gente vai encontrar a loja dos outros jogadores A loja é bem legal, ela funciona mesmo Eu tinha, eu lembro que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era ter uma loja Ó, salão de beleza. Vamos ver o que, que é o salão de beleza. A gente pode comprar artigos de salão de beleza mesmo. As coisas são meio caras, na verdade, né? Olha o batom caro, entendeu? Mas é tudo bem realzinho, o que eu acho muito fofo. Aqui é o sopão. E essas aqui são lojas de pessoas aleatórias. Então, assim, eu vou clicar numa loja e vai me redirecionar pra loja de alguém. E as pessoas são realmente muito empenhadas, o que é muito legal por exemplo eu quero doces eu vou clicar aqui não sei como é que eles faziam isso eu lembro que eu queria muito fazer então eu cliquei nos doces e aqui embaixo abre pra mim o que que eu vou querer e eu clico em alguma coisa e escolho no caso são todas essas coisas que tem aqui embaixo que a pessoa tá vendendo por um absurdo vamos ver notícias gente realmente o jogo tá sendo atualizado eles estão postando algumas coisas Achei onde tem como desenhar os pets, eu tô emocionada Mas aqui vocês também podem ver como tem neopets raros Aqui nós temos a maioria dos neopets que a gente pode desenhar E aqui tem um passo a passo bem certinho, bem desenhável Nós temos também o orfanato É muito legal, você pode adotar Você pode, no caso, transferir que eu não sei o que, que é Ah, tá você pode transferir um Neopet seu para outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um neopat, você. ele é raro e você quer. Enfim, devia rolar muita coisa de vender. E abandonar, né? É isso que temos aqui. Eu acabei adotando muitos na minha última conta. E eu tenho certeza que eles são... De pessoas mesmo, não, o jogo não fez nada, não. É basicamente isso, o jogo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito, vou realmente voltar a jogar. Se vocês quiserem, vai ter mais vídeos sobre isso no canal. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. E de comprar o seu canuto de Nox. O que, que você tá esperando? Até o próximo vídeo. Tchau!